Olá, meu nome é Davi e esse é o Diário de um TDAH e eu peço desculpas pela minha ausência. Normalmente os vídeos aqui do canal, eles têm uns 5 minutos. Isso porque, Bom, TDAH geralmente não tem muita paciência para ver vídeos longos, né? Então eu tento manter dentro desse tempo. Mas isso aqui não é um vídeo normal, não é um relato, uma reflexão, nem nada disso. Eu estou tentando explicar o que aconteceu nesse tempo que eu fiquei ausente. Então, eu vou fazer esse vídeo em três partes. A primeira parte, eu vou explicar por que eu sumi por tanto tempo. A segunda parte, eu vou dar uma recapitulada sobre o que é esse canal, para as pessoas que estão chegando agora, não viram os primeiros vídeos. E a terceira parte, eu vou dar uma reforçada do que eu vou estar trazendo de novo, das mudanças de estrutura, dos recursos que eu estou adicionando. E basicamente é isso que eu vou falar nos próximos 20 minutos. Eu sumi por bastante tempo, né? O que foi... Mais de um ano, né? E eu acho que eu devo uma explicação para vocês. A primeira razão que eu podem ter visto no último vídeo é que eu falei Nossa, eu consegui, eu mudei, consegui mudar de faculdade, né? Se vocês olharem no último vídeo, eu estava tentando sair da faculdade que eu estava na FRJ, no Rio de Janeiro e mudar aqui para onde estou agora, em Niterói, estudar na UFO. Eu consegui, ótimo, eu cheguei aqui e aconteceu uma série de fatores. O primeiro fator foi que meu notebook morreu. E eu preciso do notebook para fazer edição, porque só ele que deu o cartão de memória. Ou seja, se não tem notebook, não tem edição de vídeo, não tem vídeo. Bem simples. A câmera também deu muitos problemas, e essas foram as primeiras coisas que começaram a estudar a minha energia. Eu comecei a ter que resolver os problemas. Chegando aqui, eu também tive uma série de problemas estruturais na casa, coisas que eu tive que tentar resolver, tive que tentar planejar qual espaço eu iria filmar, e eu não estava achando um espaço que eu me sentia confortável. No meu apartamento anterior eu tinha um cantinho, não era o melhor canto de todos, não era o melhor espaço para filmagem, mas era um espaço. Era um espaço que eu conhecia, que era fixo, que tinha uma estrutura mínima. Eu não estava conseguindo trazer essa estrutura para cá. É claro, depois que consertei meu notebook, resolvi o problema da câmera, eu podia ter dado um jeito, tá? Eu podia ter pegado a mesa, enfiado em algum lugar, dado um jeito de encaixar a câmera e pronto, eu ia ter um vídeo. Mas, além desses problemas, começaram a surgir questões na minha faculdade, questões que não cabem muito nesse vídeo agora, mas surgiram várias questões que começaram a me puxar para baixo, começaram a puxar minha energia, começaram a me desmotivar, e eu comecei a perder muita energia, perdi o gás, tentei em alguns momentos recomeçar o canal e eu não consegui, e eu fui ser um cugado, sabe? Eu comecei a perder motivação não só para o canal, eu comecei a perder motivação para muita coisa, principalmente foi um ano complicado. Eu comecei a perder muita energia, comecei a entrar numa letargia enorme, meus projetos começaram a congelar e eu comecei a perder o controle basicamente de quase todos os fatores da minha vida. Foi bem tenso, foi bem ruim. E esse ano eu comecei, eu tirei minhas férias comecei a tentar falar, vou tentar recuperar o que eu perdi no passado, vou tentar reestruturar minha vida vou tentar voltar a fazer o canal, eu preciso de alguma coisa que me traga de volta para o canal, eu preciso trazer uma nova estrutura, e eu comprei o equipamento que está agora sendo utilizado, que foi esse tripé, e o tripé permite que agora eu arranje um ponto qualquer em casa, que é o que agora, e eu consiga ter uma estabilidade na filmagem, uma qualidade muito melhor, e cara, só um detalhezinho desse já motiva muito você, o tripé muitas vezes fica no canto da casa e quando eu passo por ele eu lembro É, eu tenho um canal, eu tenho que fazer um canal Dá uma sensação, sabe, que você progrediu Então eu consegui ficar mais motivado E aqui estou eu. Claro, normalmente falando Essas questões todas eu poderia ter resolvido, mas você está Quando você tem um TDAH Isso pra quem não tem é melhor deixar mais claro se você começa a parar de fazer um projeto, se você perde a rotina, se você perde o ritmo, as chances de você largar aquele projeto são muito altas. E quanto mais tempo você vai passar que você não está voltando, mais você vai ficar desmotivado, mais aquilo vai parecer gigante, mais aquilo vai te esmagar e você não vai conseguir voltar. Mas uma coisa importante para quem tem TDAH que eu quero deixar bem claro. Não importa se você perdeu aquele seu projeto, aquele seu sonho, seu objetivo por um dia, uma semana, um mês, um ano, que foi o meu caso... Você sempre pode chegar um dia e falar eu vou voltar e voltar. Você consegue voltar. Eu sei que é difícil, eu sei que é angustiante, mas dá para voltar, que é o que eu estou fazendo agora. Ok? E para quem está chegando agora nesse canal ou não viu o primeiro vídeo, o primeiro, segundo vídeo, que é onde eu explico qual é o objetivo desse canal, o que eu quero trazer aqui. Bom, o que acontece? Pelo youtube tem vários canais que tratam do assunto de TDAH. A maioria deles eles têm um objetivo bem específico que é ser um guia para você lidar com o TDAH um conjunto de conselhos que as pessoas fizeram psicoterapia, fizeram tratamentos, fizeram umas pesquisas específicas e elas estão passando esses conselhos para vocês é, Primeira coisa, eu ainda não consegui começar a psicoterapia, eu deveria ter começado, eu sei mas ainda não consegui é, é muito difícil, é complicado, é difícil achar um bom médico para isso, então eu não consegui começar então, o que eu tenho de diferença de vida é as minhas próprias vivências, bateram né, batendo contra a parede e tentando sobreviver. Eu não acho que eu estou com uma aptidão perfeita para ensinar vocês o que pode fazer para lidar com o TDAH, quando eu, em si, ainda não aprendi todos os menores de como eu consegui sobreviver ao TDAH. Além disso, já tem vários canais com esse objetivo. E é lá nos primeiros vídeos, vocês vão ver que eu tive uma experiência bem negativa em relação ao TDAH, tá? Eu tive... Um, um problema em relação a um outras pessoas, não deu muito certo. E eu pensei assim, cara, as pessoas não entenderam o que é TDAH, Eu preciso tentar conscientizar as pessoas. O que, que é um TDAH O que o é um TDAH passa? Ele não é só alguém distraído, sabe? Muita gente pensa, ah, déficit de atenção, ele é distraído. Ah, imperatividade, é aí ah, ele é muito agitado. Não, não, é muito, muito maior do que isso. E, e qual a maneira que eu poderia é, relatar para vocês isso? Eu só podia fazer uma coisa, abrir minha vida. Abrir esse pedaço da minha vida para vocês. Contar o que eu sinto, contar o que eu passo, contar relatos, contar minhas reflexões, contar o que eu pensei, passei e concluí sobre TDAH. O objetivo desse canal é a conscientização. Então, um público-alvo constante que eu tenho na minha mente é que quem está vendo esse vídeo não é TDAH. Esse canal não é exatamente só para quem tem TDAH. É claro, se você TDAH está vendo esse vídeo, esse canal tem um outro objetivo. É você olhar as experiências que você ouve aqui, que não são só de mim, eu vou explicar isso na próxima parte, é, e pensar, meu Deus, eu passei por isso, eu também entendo isso, sabe? E quando você ouve que outra pessoa passou pelo que você passou, você não se sente sozinho no mundo, isso é muito importante. Porque se, se eu não tivesse o conhecimento que outras pessoas passam pelo que eu passo, seria muito doloroso, sabe? Seria, você se sentiria isolado. As pessoas que estão de fora do meio TDAH, elas têm dificuldade de entender o que a gente passa. E eu, eu não estou ocupando vocês por isso, tá? Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil entender toda a estrutura de o que é um TDAH você montando na pele de um TDAH. E isso vai se assim, sentir isolado. Então, quando você vê outras pessoas passando por essas experiências, você pensa, é, eu não estou sozinho e esse é o objetivo que eu quero trazer com esse canal. É... Então, quando você estiver acompanhando, Entenda principalmente isso. Se eu der até um conselho sobre, ah, eu lhe dei assim, isso não é um canal com esse objetivo. Quando eu fizer uma reflexão pensando, olha gente, eu acho que TDAH significa isso, eu acho que isso funciona no TDAH. Eu não sou um médico, eu não sou um psiquiatra, eu não sou um cientista, eu não sou nada disso, eu não sou um especialista, nem pretendo ser. Eu sou um TDAH, refletindo sobre o que é um TDAH. E quando eu falo o que eu fiz, não é para você chegar e seriamente aplicar uma coisa que eu fiz na minha vida. Cada indivíduo é um indivíduo, cada experiência é uma experiência. O que eu faço para mim talvez não funcione para você. Melhor falando, é com certeza que não vai funcionar para você se você seguir a risca o que eu fiz. Se você gostou, eu falo, nossa, isso é bem legal, acho que eu vou tentar aplicar. Reflete um pouco, tenta pensar nas suas características, nas suas sutilezas e adapta, tá? É isso que eu aconselho. Por fim, é... eu queria explicar o que eu estou trazendo aqui para o ensino do canal. A primeira coisa é essa, eu estou começando a formar uma postura diferente, tá? O fato de eu estar sentado altera muita coisa, mas não parecia mais... Eu sou operativo, eu sou uma pessoa que se mexe muito, eu tenho que gesticular, mexer com o meu corpo. Eu fico muito travado, eu me sinto mais uma, sei lá, criança de 10 anos, que está esperando almoçar ou estar tá na fila, ficar mexendo na cadeira. Vocês perceberam isso nos meus vídeos, eu fico mexendo na cadeira. Eu não posso controlar isso. Agora, se eu estou em pé, mexer natural, mexer me deixa mais expressivo, eu acho que isso vai tornar os vídeos um pouco melhores. O momento novo, como eu disse, também vai dar uma estrutura mais profissional, a gente vai começar a tentar melhorar isso, eu vou escolher depois um outro ambiente na minha casa, esse ambiente não é o permanente, o provisório. aqui eu vou ter até um cartaz temporário, mas eu vou fazer um, um cartaz do canal, vai ficar legal, a gente vai começar a ter, tentar dar um cenário de canal de YouTube, né? e não um canal improvisado de alguém começar a ficar em casa, tá isso é verdade agora mas eu quero um tatuamento um pouco melhor é, existe também uma ferramenta de comunidade que é, muita gente nem sabe que existe no YouTube que é o seguinte eu, eu liberei aqui para vocês é, adicionar legenda eu talvez eu teria que pesquisar direitinho as instruções teria que escrever então na descrição aqui do canal do vídeo eu vou deixar como você adiciona uma legenda tem lá o link do YouTube, mas vocês podem adicionar, é sério, vocês vão ver lá, sincronizar. É chato pra caramba, desculpa falar a verdade, mas é bem chatinho. Vocês têm que ouvir o que eu tô falando, botar a legenda, sincronizar. Mas se vocês puderem me ajudar com isso, eu vou tentar fazer algumas, no tempo que eu conseguir. Vocês não estar ajudando a dar mais acessibilidade para esse canal. Primeiro porque, às vezes, eu sei que não dá para ouvir claramente o que eu falei. E também tem muita gente que depende da legenda pra... Né, o fez esse conteúdo, então a legenda já vai dar uma acessibilidade aqui. E o mais legal é o seguinte, a legenda em português é uma ótima base para você fazer uma legenda em inglês. Porque a partir do momento que você tem uma legenda numa língua qualquer, você não precisa mais sincronizar, você vai lá no texto da legenda e traduz mesmo, ele tem uma ferramenta para isso. Aí você faz uma legenda em inglês, e pronto, agora o canal pode chegar em as de outros locais do mundo. É uma coisa que eu acho que seria bem interessante, seria legal, porque, bom, é, por mais que o TDAH aqui no Brasil tem, seja um TDAH brasileiro, ele ainda é um TDAH, o mesmo que o TDAH japonês e TDAH americano, A gente passa por as mesmas experiências, a gente tem os mesmos sofrimentos. Claro que com as peculiaridades culturais, né? Mas a gente tem as mesmas essências, então acho que seria legal isso é, ser aumentado. Eu vou reforçar uma coisa que eu falei lá no meio do canal. Esse canal é aberto para relatos. Ou seja, você que também passou por uma coisa e você quer dividir, manda um e-mail para mim, eu sempre deixo aqui embaixo também os meus contatos, o contato da página do Facebook, o e-mail para vocês me procurarem, manda o um relato, você pode mandar anônimo, você pode mandar com seu nome, você que sabe, assim, você escolhe como quer fazer, ou gente, se você mesmo quer contar a história, porque que eu conto sua história, ótimo, faz um vídeo, manda para mim, eu vou averiguar o vídeo para ver se está tudo certinho e eu vou subir aqui no canal, como se fosse um vídeo do canal, é um vídeo do canal. O, o, o diário se entregava, não é, é só um diário meu. Você pode também, sei lá, botar uma máscara que você não quer pra rosto, ótimo. Faz com que você se sinta mais à vontade. Mas o relato, um relato seu, um relato que não seja meu, vai ajudar muito. Porque eu tenho minhas experiências de vida, tá? Eu tenho minha história de vida, minhas condições sociais, culturais, que não são as suas. Eu não sofri as coisas que outras pessoas sofreram. Eu tenho muitas histórias, sabe? Tá? Por exemplo, eu, eu tive um. um uma estabilidade familiar aceitável, mas eu sei que não é todo caso isso, sabe? Eu não posso chegar aqui e falar, ah, não, mas alguns TDAHs têm rejeição de amigos, rejeição de família, eu sei que isso é muito real, mas por que eu vou contar uma história que, que não é minha, sabe? Eu acho que se você tiver uma história dessas, vai ajudar muito, mesmo que seja como anônimo Por favor, se tiver uma história que possa ajudar, há pessoas que estão sofrendo o que você passou, a pessoa não vai achar uma solução, mas ela não vai se sentir heliada, que eu falei na parte anterior. É muito importante os gelados. É... E também, nos sinais dos vídeos, eu vou estar. Surgiu uma pergunta aqui, você pode perguntar o que vocês quiserem. Eu vou estar respondendo nos sinais dos vídeos. E se tiver muita pergunta, eu faço um vídeo só de pergunta, tá? Obviamente, se eu não tiver nenhuma pergunta no final de vídeo, porque, bom, não teve ninguém que perguntou nos comentários. É bastante comum assim, esse começo do canal. Mas é isso, assim, é, e também aqui no comentário você pode sugerir os temas que vocês querem ver. Eu vou analisar, listar, mas é claro, o é que eu falei, o, o canal tem um conteúdo específico, ele é um relato, ele é um diário, é reflexão. Então você fala, ah, faz um vídeo falando como eu lido com a imperatividade em público. Cara, não, peraí, não é assim, eu não, eu não sou conselheiro, sabe? Mas máximo que eu posso falar é o que eu faço para lidar, e na verdade é que eu ainda não sei como lidar. Então se eu não como lidar, o máximo que eu fazia é nos comentários finais do vídeo falar, olha gente, eu ainda não descobri como responder essa pergunta, tá? Então eu não vou fazer um vídeo dizendo como eu lido com a ou como eu lido com essa parte. Mas eu, se eu lidar, eu digo como eu lido, é o máximo que eu posso fazer com vocês. No geral, eu prefiro que vocês façam termos de partes que vocês querem saber da vida do TDAH. Ah, como um TDAH ele lida, como é a questão da criatividade como você, como um TDAH, como é a questão de você ter déficit de atenção o que é essa questão do foco, eu vou falar muito dessas coisas e vocês vão poder vão pedir tema, eu vou falando, tá bom? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que é, a minha explicação sobre os meus problemas seja pelo menos aceitável. Eu realmente peço desculpas. Eu sei que, é, por mais que tem um, um conselho bem pequeno de pessoas, eu sei que tem pessoas que contam com esse tipo de conteúdo na né? E eu não, eu não queria parecer que eu abandonei vocês, algumas questões todas. Mas eu tenho que estar estável que eu consigo fazer um canal, senão eu não vou estar ajudando nem vocês, nem a mim. É, e, como sempre, é, curte se vocês gostaram. Se vocês acham que esse vídeo, esse canal pode ajudar pessoas, um amigo que tem TDAH, um amigo que não tem TDAH, mas viva com TDAH, compartilha e se inscreve se você quiser conhecer o mundo pelos olhos do TDAH. Obrigado.